Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, o seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe do Brasil, né meu caro? Vamos deixar por enquanto assim, ó O seu entertedor das tardes de sábados e domingos O que, que você acha? Meus caros, olha só Hoje eu tô aqui de novo nessa linda casa Ela foi toda repaginada, foi redecorada, tá gente? Linda, linda, maravilhosa Condomínio Playa Vista, Xangrilá é um condomínio de alto luxo na beira-mar e, para quem não conhece, Xangri-lá fica a 130 km da capital Porto Alegre. Acabei de entrar aqui, gente, ó, aqui é a entrada da porta, tá? Eu não tenho a chave principal, mas eu comecei o vídeo aqui para te mostrar. Olha que paredão bonito aqui, gente, ó. Olha só. Olha o acabamento do revestimento aqui na entrada, ó. E ainda termina com um lustre maravilhoso aqui, ó. Bem na entrada, para deixar aquela impressão, a primeira impressão, né, que fica maravilhosa. Isso aqui é uma pedra Caxambu, se eu não falo a memória, é uma pedra Caxambu, tá? Pode correr se eu tiver errado, pode falar aí. E aqui, voltando então ao nosso Living, aqui o Living Star, maravilhoso, muito espaçoso, tá gente? Nós temos aqui diferencial, tá? uma JBL de 1 metro de altura, o que que você acha <risos> a fazer aquele som assim, de tremer a casa, né, quem gosta de fazer som barulho, comenta aqui embaixo, né, qual música que vocês gostam, posso estar colocando num vídeo aí, uma música legal, vim aqui no canto para fazer uma panorâmica, olha o tamanho do, do espaço do living aqui, esse aqui é o living, né, de estar, living, né, estar, living de TV, vamos dizer assim, né, Aqui tem uma poltrona, aqui tem outra, um sofá grande, maravilhoso. Notem só, gente, o que aquelas almofadas verdinhas combinam com os vasos ali. Olha que legal isso aqui, gente. É maravilhoso, tá? Aqui a gente tem um split, tá, gente? Prontinho. Olha o tamanho dessas caixas JB, gente. Gente, tem um metro de altura. Olha só pra ter uma ideia. Deve ter um som, assim, de pular a casa. Aqui tem mais um pedaço da caixa. Olha só, parece um, sei lá, um... Boom. Nem sei o que dizer. E aqui, meus caros, olha só, aqui tem uma lareira estilo italiana, tá? Você faz fogo aqui, ela aquece dos dois lados e leva o calor lá para os dormitórios, para os guarda-roupa não ficar úmido, né? E para os quartos ficar quentinho. Eu vou te mostrar lá em cima como é que funciona, tá? Uh, aqui a gente tem um baú do tesouro, aqui dentro, ó. Não tem... Não te preocupa, tá, gente? Não tem pirata aqui em Xangri lá mas tem baú, tá bom? Uh, olha só... Vamos lá conhecer mais a casa? Só te mostrar aqui uma panorâmica. aqui Olha só, gente, ó, do living. Olha que maravilhoso, bacana, né? E aqui, gente, ó, indo reto aqui, nós temos o nosso lavabo, tá, gente? O lavabo com uma pedra esculpida, cuba sobre cuba, tá? Torneira monocomando, água quente e fria, tá? Lavabinho para receber aqui as suas visitas. Aqui embaixo da escada, gente, ó, tem um espaço muito bom. Para você fazer, se quiser uma adega, fazer uma biblioteca ou um home office. O arquiteto colocou dois vasos aqui para mostrar o tamanho do espaço, os vasos são grandes, você tem uma boa noção já aí. Aqui, gente, ó, vamos continuar o nosso tour. Aqui nós temos duas colunas, uma duas, toda revestida com espelho, tá, gente? Ó. É um espelho que ele tem um detalhe de 45 graus aqui, ó. Maravilhoso! Esse espelho, nem vou tocar muito para não manchar, ele tem outra coluna. Aqui nós temos então uma cristaleira, armários aqui embaixo, tem LED aqui também, aqui mais armários, olha só que legal! E aqui, meus caros, à nossa direita, aqui nós temos um outro estar, vamos dizer assim: um estar de visita, né? Ali estar de televisão, aqui ou uma sala de leitura, alguma coisa assim, como você quiser chamar tem muito espaço a casa são 397 metros quadrados são cinco suítes olha só aqui tem um detalhe da lareira ali embaixo olha só que legal ó ali passa o calorzinho para cá também tá uh, deixa eu só fazer uma panorâmica para você ver o tamanho aqui né o espaço dessa maravilhosa casa aqui ó gente ó olha só que legal olha só então tem a sala ali atrás você pode estar tá vendo televisão aqui você pode estar tá conversando tomando aquela cerveja Lá nós temos a sala de jantar, o um espaço gourmet e mais um, uma partezinha lá atrás também, muito maravilhosa, linda, não tem nenhuma outra casa, eu vou te mostrar. E a piscina está aqui atrás, olha que maravilhoso isso. Você está na beira do mar, quando tiver muito frio, você pode estar tomando banho na sua piscina, ela é semi-aquecida. Aqui gente, ó, olha só, que top essa casa, maravilhosa essa casa vamos fazer um tour comigo, vamos lá, aguenta até o final, vamos conhecer detalhe por detalhe, aqui é o living dela, gente, ó, comenta aqui embaixo de onde você tá vendo esse vídeo, qual a cidade e por onde você vê, pela televisão ou pelo telefone, se você vê pela televisão, tem uma opção de colocar 4K, cara, fica a imagem perfeita, se a tua TV tem isso, fica maravilhosa a imagem, como se você estivesse aqui comigo, olhando essa casa, Aqui, meus caros, nós temos uma chopeira, tá, gente? É só vir colocar o barril de chope embaixo ali e apertar aqui e sair faceiro tomando seu chope. <risos> Ó, aqui é a nossa sala de jantar, uma mesa para oito pessoas, tem mais três banquetas ali, mais a sala aqui. Cara, dá para fazer uma festa aqui maravilhosa de final de ano. Lembrando, tá, gente? tá chegando o Natal. E você, meu caro amigo, ainda tem chance de presentear a sua esposa com uma casa dessa linda, maravilhosa Que não vai sair nada a casa, fica tudo como tá Olha que maravilhoso isso, não sai nada, nada, nada, nada, nada Você já encontrou o corretor, acabou de encontrar o imóvel O que separa você do presente da sua esposa é apenas um clique aí E vem conhecer essa casa, vem adquirir essa casa que está com um ótimo preço e condições extraordinária Aqui a gente tem uma ilha, são duas cubas aqui. Nós temos uma torneira estilo cantor casual, ó. Você pode estar cantando aqui, peraí que eu vou cantar. Não, deixa pra depois. Você, você não deu aquele joinha, né? Então eu não vou cantar. <risos> Tô brincando, gente. Eu vou, um dia eu vou cantar. Fica esperto, tá? Um dia a gente canta na torneira. Pode deixar. Olha só, aqui a gente tem uma churrasqueira maravilhosa. Estilo paeja, tá, gente? Pode estar descendo aqui ó a carne mais perto do fogo né ou, ou pode estar tá su subindo ó inclusive eu já deixei até a lenha para você aqui ó prontinha só trazer a carne e eu acho não tem problema nenhum maior prazer é assar um churrasco para você aqui pode anotar pode colocar no contrato se quiser <risos> aqui nós temos um fogão a lenha estilo italiano também olha só que lindo todo de ferro fundido top demais fogão até com Detalhe da pressão, do calor ali, gente, ó Cara, deixa eu ver, isso aqui não é fogão de pobre, cara Olha que louco isso aqui, mano Olha que lindo A lenha vai do lado ó, lenha do lado Cara, deve ter uma tecnologia louca isso aí <risos> Ó, aqui acho que é para colocar água, né? Já deve ter uma torneirinha que você pode tirar a água já do chimarrão direto do fogão a lenha Continuando o nosso tour, então, gente, aqui nós temos um fogão, tá, gente, aqui, uh, a copada aqui, ao, ao granito, né, olha só, uma, duas, três, quatro gavetas lindas, maravilhosas, eu vou abrir aqui, ó, gente, bah, você tem que trazer talher, ó, não tem, tá bom, uh, ali é a piscina, gente, olha só que top, ó, já vou te mostrar, aguenta aí, aguenta aí, vamos lá, armários aqui, uma bancada maravilhosa aqui, aqui nós temos a nossa geladeira, tá, gente, grande, espaçosa, micro-ondas tá ali, máquina de lavar louça aqui o forno tá gente é usado o forno desse fogão aqui ó que é grande também ó dá para ser uma pizza tranquilo esse é meu sapato tem que comprar um novo tô aceitando doação uh, aqui gente armários armários armários armários mais armários aqui tem bastante armário né mas vem cá olha só área de os Junker de água quente uma bancada maravilhosa Ali tem um espaço para você colocar uma máquina de gelo tá gente tinha uma máquina de gelo que você pode colocar o espaço aqui o balcão foi feito para isso aqui a mineral na, né direto aqui da sai filtrada aqui são três portas armários tá gente olha só tem ba... ó, três armários aqui né mais uma dispensa aqui olha que legal isso aqui gente ó uma bela dispensa aqui hein? tá do lado da área de serviço mais armários aqui aqui nós temos um banheiro auxiliar tá gente um banheiro de visita uma coisa assim nós temos aqui sete banheiros e mais um lavabo olha só que louco né então não não não passa necessidade aqui tranquilo olha só aqui mais um depósito tem uma uma, uma um freezer aqui né aqui mais duas portas grandes ó gente ó uma duas grandes olha só, viu quanto espaço você tem aqui caso para você vir morar meu caro aqui é garagem tá gente a garagem ela tem um estilo Uh, americano de abertura de porta, tá? Tu aperta o controle, a porta sobe para o teto, ela vem até aqui assim, mais ou menos, ó. Eu já gravei essa casa aqui em uma outra oportunidade, então tem o um vídeo dela abrindo, então você pode ver, pode solicitar que eu te mando. Aqui são aberturas para trazer iluminação natural e ventilação. Beleza, gente? Cabe dois carros, cabe duas caminhonetes aqui, grande, uh, só que as portas vão ficar um pouco apertadas, então cabe dois carros, né? Tran Menor, né? Menor, e tem mais um estacionamento na frente da casa que é muito espaçoso. Vamos conhecer o pátio agora, meus caros? Vamos lá. Você vê que tem bastante espaço a casa, né? 397 400 metros, vamos dizer, de casa. 5 suítes, 7 banheiro, mais lavado, 8, né? Vamos aqui para nossa esquerda. O que a gente tem aqui? ó Nós temos uma linda pérgola toda de madeira tratada com vidro, tá? gente Ali tem um vidro, ó, vou te mostrar. Então não tem vento, não tem chuva. Você pode estar aqui reunido com o teu pessoal aqui e fazendo aquele fogo de chão. Isso aqui, gente, ó, é maravilhoso para você fazer um fogo aqui. Bota um pouquinho de lenha aqui, né? Bota uma chapa aqui, que você usa a chapa, bota em cima do fogo e faz aquele fogo de noite, aquele lounge, toma aquele vinho maravilhoso. Olha só, aqui a nossa esquerda, nós temos mais um banheiro. Isso aqui é o banheiro... Né, auxiliar da piscina, ó E não é pequeno, gente, ó, bem espaçoso Já vi imóvel com um banheiro menor que esse Olha só que legal o detalhe, gente ó, A casa tem acesso pelos dois lados E tem esse portãozinho Se você tem um pet, dá pra deixar ele aqui Então tem acesso por aqui Pelo outro lado também Eu vou te mostrar Aqui é a nossa casa de máquina Onde vai os gastos, tá bom? Olha só que legal o vidro, ó Tem vidro aqui, ó Gente, desculpa eu falar demais Mas eu quero mostrar todos os detalhes da casa para vocês, né? Nós temos as arandelas, ali tem uma, lá tem mais duas, só uma ali, outra lá, para você poder usar de noite aqui, meu cara. Olha só, vamos conhecer aqui a piscina, então. Olha só, nós temos uma piscina, ela não é muito grande, mas já quebra o galho. E, aliás, ela é bem funda, estava olhando aqui, deve ter... Tá? Eu, vou, eu vou colocar na descrição, mas deve ter tranquilamente aqui 1,60m, que ela vai afundando, ó, não sei se você nota. Aqui ela já tem 1m, tranquilo. Aqui na parte é um pouco mais funda e ela também tem iluminação e também pode ser uh, uh, colocado o aquecedor para se tornar aquecida. Por enquanto ela não é, mas tem espera. Oh, aqui também tem um pátio maravilhoso, tá gente? Do lado aqui também tem a cerquinha para o seu pet não fugir, né? Uh, hoje quem é que não tem um pet, né? Eu tenho dois, dois pastor alemão ainda. Uh, meus caros, aqui embaixo tá pronto o nosso tour. Vamos subir, eu quero te mostrar os dormitórios. Essa casa, infelizmente, ela não tem a suíte do vovô, mas daria para fazer lá do lado, né? Tem muito espaço ali. Então vamos lá eu quero te mostrar a parte dos dormitórios. Que é fantástico, também é linda. Você vai gostar. Nós temos uma suíte aqui com 63 metros quadrados. Isso mesmo. Uma suítezinha do tamanho de um apartamento de dois quartos. Eu já vi em Porto Alegre apartamento de três quartos com 62 metros. Três quartos, gente, acredita? Então tá, então vamos começar aqui pela por essa suíte vamos começar pelo começo <risos> acabamos de entrar então aqui gente ó essa é a primeira suíte aqui nós temos o banheiro dela já olha só deixa eu abrir mais aqui ó aqui tem o um vaso um bocãozinho. aqui tá o box dela o banheiro da primeira suíte olha que ambiente mais maravilhoso gente ó olha essa cenário de luz ó e não é legal para dormir só o barulhinho do vento no ar condicionado e o barulhinho do mar. E aqui nós vamos abrir. Bacana, né, gente? Casa é toda automatizada as aberturas. Deixa eu abrir aqui para você. Ó, as aberturas então são de vidro, do chão até o teto, beleza? Essa árvore aqui uma oliveira, gente, ó E ela é bem grande, então Isso, se for pegar desse tamanho Não baixa de uns 50, 60 mil reais Uma árvore dessas Aqui é a nossa praia, né? Não sei quanto é que é Na sua cidade Uma cama de casal, ar-condicionado split Acabei botando luz aqui, né? Atrapalhei o sono, não? <risos> ah, deixa eu voltar aqui, ó Ó, armários aqui, gente, ó Grandes, ó 2, duas portas e atrás da porta aqui tem mais outra. Ó, mais uns nichos aqui. Primeira suíte, ok. Segunda suíte, acessando banheiro dela. Olha só, aqui também, ó, um box prontinho. Chuveiro também é chuveiro a gás. E aqui é o dormitório dela, ó. Aqui a gente já tem então, ó, mais duas, duas portas espelhadas aqui do guarda-roupa, bem espaçosas. Aqui são duas camas de solteiro grande, televisão, tá gente? Bacana, olha só que legal essa, essa luminária, bacana, né? Aqui gente tem então gente ó, ó o ar condicionado, prontinho para você. E vamos então agora conhecer a suíte master. Olha só a suíte master. Ela é bem no meio aqui, gente, ó. Acho que eu vou deixar essa aqui por última, né? Vamos deixar por último Olha o tamanho dela. Vem cá, que eu vou te mostrar outra coisa. Vem cá. Mais armários aqui. Olha só, espaço para você guardar coisa. Não falta. Olha só, vamos lá. Aqui, gente, ó. Nós temos mais uma suíte de frente aqui pra rua. Ó, essa aqui é de casal. Bonita, ficou linda essa suíte aqui. Uma cama de casal. Temos um painel aqui. MDF branco e espelho na volta aqui, gente, ó. Olha o detalhe do espelho, Não, só vai, só faz a volta lá. MDF, guarda-roupa três portas, espaço para televisão. Olha que legal a decoração, ó. Bacana, né? E aqui nesse quarto nós temos um espaço para um, você colocar um notebook aqui, ó. É um espelho aqui também, tem mais... Uh, uma luminária aqui, gente, vamos apertar esse botão, eu adoro apertar o botão. <risos> não posso ver um botão de LED que for apertar, e você gosta de apertar o botão também, não... <risos> vem cá que eu vou te mostrar outros botões para nós apertar, vamos lá. Aqui é o banheiro dessa suíte, gente, ó. Ali o box prontinho, o chuveiro a gás também, né? Vamos conhecer então aqui, ah, essa aqui é a terceira, a quarta suíte aqui em cima que é essa daqui, uma suíte de casal também, ar condicionado split, bem bacana, a cabeceira aqui também é uns, uns ripadinhos gente, ó. vamos lá, você gosta que eu toque nas cabeceiras, né? Vamos lá, ó, MDF, um ripado, ó, bacana. Aqui nós temos um guarda-roupa, duas portas espelhadas. Aqui nós temos um espelho só, uma faixa só de espelho, ó, de cima a baixo. Aqui vai televisão, mais um detalhe aqui em cima. E aqui é o banheiro da nossa quarta suíte, ó, com box, travertino, chuveiro a gás. E vamos então conhecer a sua suíte master. A sua suíte, onde você vai passar... O verão com a sua esposa e sua família, olha só, gente. bem-vindo. Então, bem-vinda à suíte master de 63 metros quadrados aqui na entrada. Gente, ó, nós temos uma abajura aqui, maravilhoso, dois na verdade, né? Aqui já a nossa cabeceira é de melanina. Olha só que legal travesseiro novinho, com plástico ainda, gente, ó, zero bala, só aguardando você, espelho aqui, gente, ó, altura um pouco mais, né, dá pra ver só meu rosto aqui, uh, lá nós temos uma, tipo de uma, de uma sala, um estarzinho ali, pra você tomar aquele drink, a banheira tá ali, televisão tá aqui, olha só que linda essa televisão, gente, última geração, TV de LED, para você ver os vídeos do corretor da praia, <risos> Vamos te mostrar mais detalhes. Aqui nós temos armários, ó. Tudo de melanina também, gente, ó. Maravilhosos. Atrás da porta, gente, nós temos um puff aqui. Mais uns nichos aqui, gente, ó. Mais espelhos aqui também. Esse sou eu. Vem cá que eu vou te mostrar o resto. Aqui, meus caros, ó. Olha só. Espaço para você colocar o celular e é carregar ali. Ficar olhando imóveis e ficar sonhando, né? Com o canal do corretor da praia mais gavetas aqui aqui a gente tem tipo um botar uma salinha aqui ó uma um pré banho né antes de banho banho do que banho de sais minerais na sua banheira meu caro olha só uma banheira maravilhosa aqui na sua suíte gente olha só dá para você ficar deitado aqui hein? ainda sobra mais dois mais quatro mais cinco lugar tranquilamente dá para você vir você, sua esposa e seus três filhos, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, né? Olha que lindo, olha só, top, né, gente? Com, nós temos aqui uns LEDs, umas fitas LEDs, olha só. E não acabou ainda a suíte, tem mais coisa, você vai ficar surpreso. Maravilhosa, né? Olha que ambiente lindo, né? Imagina o ar-condicionado ligado, né? No verão, só o ventinho, barulhinho do vento. Enquanto a banheira vai enchendo... Tem que imaginar essas coisas porque você pode. E você, se quiser, é só clicar e vir ver essa casa, meu cara. Olha só, aqui nós temos um close, tá, gente? Né? Armários aqui, ele e ela, né? Vamos dizer assim: ela e só ele. <risos> porque ela gasta mais espaço do que ele. Normal, tá, gente? Olha só o detalhe, ó. Isso aqui faz parte. Da lareira italiana, tá? Gente, aqui vem o calor, sai aqui dentro do close para não tá mofando as roupas, né? Vai ficar quentinho aqui nesse ambiente também, tá bom, gente? E você pode estar tá fechando ou abrindo ali. Esqueci de mostrar, tem mais dois dormitórios que tem isso. Olha só, chegamos numa incógnita aqui, direita ou esquerda, para onde você quer ir. Vamos para a direita. Esse aqui é o banheiro, vamos botar dele, né? É um banheiro exclusivo para ele, com box, vaso. Né? pia tudo prontinho para ele olha só aqui nós temos um secador de toalha para quem não conhece coloca sua toalha aqui liga na tomada aí você não apanha da mulher né colocar a toalha na cama aqui à esquerda nós temos o banheiro dela tá o dela é maior né olha só o tamanho bem maior também tem secador de toalha aqui do lado que espelho para ver aqui o box tá gente ó chuveiro a gás Rebaixamento em gesso aqui também. Espelho, armários aqui. Top. Gente, essa casa ficou maravilhosa. Você não pode perder. Ela está com um ótimo preço. Condição de pagamento facilitada. Se você gostou, chama aí. Quero te agradecer por ter visto mais um vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Te prospere muito. Até o próximo vídeo e tchau, gente. Até mais.